O primeiro passo, projeto coordenado pelo TRT de Mato Grosso para capacitar jovens em situação de vulnerabilidade social e encaminhar para o mercado de trabalho, chegou a CoLíder, a terceira cidade do Estado a receber a ação. Durante a reunião, foi assinada a carta de intenção para implantar o projeto no município. A presidente do Tribunal, desembargadora Beatriz Teodoro, destacou a importância do projeto e as experiências de sucesso nas outras duas cidades beneficiadas pela iniciativa, Cuiabá e Nova Mutum. O Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso realizou no dia 17 de novembro o último leilão regional do ano para a venda de bens penhorados para pagamento de dívidas trabalhistas. A relação de bens leiloados inclui diversos imóveis, veículos, fazendas, máquinas e equipamentos industriais, entre outros. Os bens que não foram arrematados no leilão voltam para a negociação na segunda etapa, marcada para o dia 1º de dezembro. A próxima edição da Semana Nacional da Conciliação acontece de 27 de novembro a 1º de dezembro. A iniciativa promovida anualmente tem como objetivo solucionar conflitos de forma pacífica e rápida por meio da conciliação. Em 2016, foram feitas mais de 274 mil audiências durante a Semana Nacional de Conciliação e mais de 130 mil acordos homologados em todo o país. Durante a preparação da Semana Nacional da Conciliação, os tribunais escolhem os processos judiciais que podem ser apresentados em audiência de conciliação e comunicam formalmente as partes envolvidas no conflito.